E aí pessoal, como vão vocês? Aqui quem fala é o Pinguim E sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Hoje eu estou aqui em vídeo Dessa vez não é uma gravação de live Como foi no vídeo anterior Que eu vi que não teve uma recepção tão boa assim Então vou dar aqui uma segunda chance aqui no YouTube mas hoje eu estou aqui para jogar o jogo dos Slimes, Slime Rancher Exatamente, a gente vai dar lá um chup chup, tá ligado? Pegar lá, pera aí, pegar lá um zup zup, entendeu? A gente faz um chup chup Exatamente, a gente vai fazer o chup chup agora dos bichinhos Slime Rancher, o jogo de fazenda com slimes O intuito desse vídeo vai ser muito mais eu conseguir mostrar para vocês como de fato o jogo é E mostrar um pouco dos cenários iniciais dele mas se vocês quiserem uma série completa aqui do YouTube, porque na Twitch já foi completo, a galera conseguiu acompanhar, a série foi muito legal. Agora a gente vai também estar trazendo a série aqui no canal do YouTube. Então deixa seu like se você gostar de conteúdo de Slime Rancher ou de jogos independentes também. Dá pra gente poder trazer mais conteúdos como esse por aqui. E hoje a gente vai estar jogando o Slime Rancher, que é o jogo do meu coração. É um joguinho do meu coração, eu amo esse jogo muito. Aí jogou ele completo na Twitch, só que a gente jogou na saga na Epic, na Epic Game Store. Então agora dessa vez eu, eu tinha comprado o jogo faz um bom tempo. E agora a gente vai jogar ele na Steam. A gente vai jogar ele na Steam agora mais completo, que aqui eu posso trazer DLC e tudo mais que vier. Então, chega aí, compartilha para todos os seus amigos já, caso você goste desse conteúdo. E vamos direto para o que interessa. Slime Ranger 2... Ah, eu quero muito Slime Manager 2. Deixa eu fazer um rola aqui. Embarque uma nova aventura na Ilha Arco-Íris. Ah, meu deus! Pera aí. Inclusive, que saudades, tá? Ele pegou o meu save da Epic. Esse aqui é o meu mapa na Epic. Aí, ó. Meu Jetpack, tudo bonitinho. Deve ter pegado agora uma porrada de conquista. Ah, mano, esse aqui me dá saudades. Ah, deixa eu ver, vai. Ah, então vamos numa aventura. Uma aventura, vai. Eu tinha esquecido já quais eram mano. Eu nunca mais criei um save novo, né, mano? Ah, mil anos luz... An anos luz da Terra. No planeta conhecido como borda muito distante. Betrix legal começa seu primeiro dia como... trincheira de slimes. Então vamos lá, ó. Ó, olhando. Ok, vamos lá. O que, é que ele vai nos ensinar aqui? Deixa eu só ver um rolê. É, deixa eu completar o tutorial aí. Ok, que uh. Eu não vou jogar no modo speedrun não, tá? É isso Mas calma Eu só tô esperando... tô esperando ele dar o tutorial Beleza Retorno Eu vou salvar e sair porque eu quero ver uma coisa Ai, eu perdi meu save, né? Ok na é, beleza Vamos voltar aqui Agora é uma nova saga É uma nova alegria mas agora deixa eu falar com vocês direito porque eu estava realmente testando o jogo até agora então vamos lá esse aqui é Slime Ranger o jogo onde a gente tem que cuidar de Slimes aí eu não tenho mais aí eu não tenho mais o backpack bom <risos> é... aqui é o jogo onde a gente tem que cuidar de Slimes esses bichinhos aqui o bichinho rosinha e a gente tem uma porrada de coisa A gente tem que cuidar desses bichinhos Afinal de contas estamos falando de um jogo de fazenda E ok então vai, ser, vai, ser legal, vai ser legal A gente completar essa saga Juntos Vai ver, eu quero ver, caraca, onde é que a gente pode Achar bichinho? Ah, aqui ó, a gente tem que coletar Essas coisinhas aqui Tá, o nosso grande objetivo aqui no jogo Geralmente, é a gente coletar Essas coisas aqui, que são o que? São os plots Tá, o que que são os plots? que eu já vou mostrar pra vocês. Mas é um dos grandes objetivos do jogo. Tá? Então vamos lá, vamos chegar aqui. Vamos colocar aqui o, o plot rosa. Ok? Um plot, a gente ganha dinheiros. Que é o que tá ali do, do nosso canto. Ó. Tá, eu recebi um e-mail. Logo, logo a gente vai conferir. Que faz parte da história do jogo, tá? Então outra vez eu tinha zerado com vocês aqui em Em live, né? a gente tinha feito tudo. Vou tentar, vamos ver se agora eu jogo toda a saga no controle, porque a outra eu só tinha jogado no teclado, né? Eu não sei se isso aqui vai ser uma saga lá tão engraçada quanto as outras sagas aqui do canal, mas... é Aqui geralmente é uma saga bem relaxante, vai ser uma saga bem legal pra eu chamar vocês aqui em cal e a gente conversar, tá ligado? Provavelmente vai ser uma série que a gente vai ter muito bate-papo, muita conversa por aqui, beleza? Eu preciso mesmo achar comida pra esses bichinhos, certo? Por quê? Porque é o seguinte... A gente conseguir plot, a gente precisa dar comida para eles. Então, vamos dar comida para os bichanos. Vamos lá. Recife área, do fundo marco de coral. Beleza. Então temos aqui, temos mais bichinho desse. E aqui a gente tem o quê? Cenorita. Vamos lá, cenorita. Vamos, cenorita! Chega pro pai. Ah, pode vir os slimezinhos, eu também não tenho problema não, mas. Meu objetivo por enquanto não é muito com vocês não. Aí aqui agora o que a gente faz aqui? Tá vendo que a gente tá com a cenoura selecionada ali, ó? posso selecionar o slime. Vou jogar o slime aqui. <risos> eu posso lançar, não. Olha lá. Eles vão chegar, eles vão comer. E disso eles soltam plots. Agora sim. Agora a gente já coletou, a gente já tem comidinha para eu conseguir falar pra vocês. O que é o plot? Na verdade, nada mais nada menos que o plot é o cocôzinho do slime que a gente usa para vender para aquela máquina. E dessa venda a gente ganha dinheiro. E da gente ganhar dinheiro, a gente pode melhorar mais coisas. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Uma das primeiras coisas que eu acho bom que a gente pegar é essa aqui, que é a cerca alta, tá? Que eu já vi aqui, custa 370. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui os plots e a gente vai lá comprar mais coisinhas. Então, pô, é um joguinho super legal, é um joguinho super de boas, tá ligado? Então, vamos lá. 300. A gente precisa de uma cerca alta, porque eu quero fazer mais coisas. Inclusive, eu quero ver se eu jogo também de uma forma mais corretinha. então vamos lá, vamos pegar alguns slimezinhos a mais aqui pra a gente conseguir Mas na verdade a melhor forma da gente conseguir é pegando slimes de mais tipos, tá mas por enquanto é melhor eu pegar aqui um, uns slimezinhos rosa mesmo, porque eles vão ser bem úteis pro que a gente vai precisar, né, então vamos lá opa, acabei sugando normal, isso normal, normal, normal vamos lá, ô, oh, eu tava com saudade de jogar, tá, eu tava com muita saudade de jogar, tá então lá. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar os plots e a gente vai jogar eles aqui. 3.50, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Tá, a gente vai poder, a gente vai desbloquear uma porrada de coisa. Como vocês veem, o mundo é completamente aberto, eu podia seguir em frente, né? Mas eu não vou fazer isso agora. O que eu vou fazer agora, para não precisar cuidar demais? Vocês estão vendo ali que tem outro tipo de fruta, né? Então, agora a gente tem a fruta pouco uma fruta mais comum da borda. E a gente vai dar para bichinhos aleatórios. Pronto. Por quê? Porque eu quero os plots dele, é só isso que eu quero. Então, a gente vai voltar lá e a gente vai conseguir fazer mais coisas. Tá? É um jogo extremamente simples, é um jogo bem dinâmico, bem divertido. Então, eu vou querer aproveitar é, esse tipo de série que isso aqui não vai ser um tipo de série que vai fazer que vai ser muito popular aqui no canal, eu já tenho noção disso. Então o que eu quero que vocês façam o seguinte: eu quero que vocês comentem pra mim é, alguma coisa pra eu poder responder, pra gente poder conversar nos próximos vídeos. Porque eu quero que só que esse seja meio que o vídeo de introdução ao todo jogo. Mas no geral, a minha intenção é que agora vai ser mais uma, uma forma assim, da gente de poder conversar enquanto eu mostro. Esse jogo aqui pra vocês, né? Toma, caninha. Pronto, carinha, me dá. Me dá seu cocô, mano. Me dá seu cocô, mano. E aí, a minha intenção é essa: a gente vai ficar conversando bastante aqui durante os vídeos e a editora vai cortar com as perguntas, as coisas de vocês. E a gente vai simplesmente completando mais desse mapazinho maravilhoso aqui que é o mapa de Slime Ranger. Vamos lá, 350, agora podemos melhorar lá a nossa rede. O que, que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar fazer uma coisa que vai ma me matar por um momento. Tá? Que é pegar novos tipos de slime. Então, vamos lá. É, o jogo, geralmente, no início, ele não recomenda que você explore muito distante, né? Mas a gente vai explorar de forma muito distante. O maluco é bravo. Beleza? Aqui tem uns plotzinhos. Eu vou querer os plots, mas eu não vou querer vocês. É... Eu sei que agora é mais importante outras coisas. Pronto. Agora a gente tem um novo tipo de slime, que é o rochoso. Que é outro tipo de slime, assim como a gente tem o padrão. Eu vou pegar um 5. E vai dar besteira. Aqui, ó. Tá vendo? Quando eles se misturam, eles podem virar slime gigantes, tá? 4. E a gente pegou um plot rochoso. Tá? Aqui, ó. É o largo. Ai, lá vem os bichando. Nem é sei que eu queria... Vem cá, carinha. Obrigado. Meu Deus do céu. Não, você sai. Não quero você, não. Sai, vocês. Eu peguei três. Não foi? Foi. Então, beleza. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Agora é o seguinte. O pior é que eu peguei uns um, um negócios bem bosta, né? Por que, que foi uma negociação bem ruim? Porque eu posso misturar ele demais e virar aquele bichano. Como é que funciona aquele bichano lá gigante? Quando um, um slimezinho, ó. Ele... Opa. Plotzinho novo, para começar amanhã bem. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente tem, quando os slimes comem plot, o que acontece? Eles viram gigantes, geralmente, né? Quando um slime rosa come um slime roxoso, ele vira um slime roxoso. Mas quando um slime roxoso, por exemplo, come de um luminoso ou qualquer outra coisa do tipo, ele pode virar um gigante. Só que ele não vai virar um gigante, não, ele vai virar aquele monstro. E aquele monstro pode machucar a gente, ele tira a nossa vida. Basicamente. É, eu não estou lendo os e-mails e nem as mensagens, porque a minha intenção aqui, nesse vídeo pelo menos, não é mostrar a história nem nada do tipo. Aqui, ó. Aqui, ó. aqui tem um plot fluorescente. Na verdade, eu podia ter feito, eu podia ter pensado de forma mais inteligente. Eu tenho que pegar comida, na verdade. Por que, que eu tenho que pegar comida? Porque eu tenho que ir lá, lá para meus bichos, né? É, é simples. E aí você tem onde guardar esse bicho? Eu poderia guardar naquela mesma jaula. Só que pode acontecer de, desses bichos aqui cagar um plot e virar um, um monstro. E o um monstro simplesmente vai destruir tudo que tiver lá. Então não, não foi um bom negócio assim eu poder ter feito é, isso que eu fiz, né? Tá, então eu vou, eu vou vender, vou vender tudo. E eu vou deixar pra cuidar por fora esses bichos mesmo, entendeu? Apesar de quanto que custa aqui para pra fazer um, um novo rancho aqui? 250, menos mal, menos mal, menos mal Então a gente coloca um deles aqui Acho que eu vou colocar o ruchoso, porque o ruchoso é mais fácil de aparecer Lembrando que meus bichos podem ficar com fome, tá? Já que eu lembro desse mapa de caba né, mano? Opa, opa, peraí que isso aqui foi bom Ah, porque eles já comeram aí, ó Perfeito Pô, é muito melhor assim, de real? Então vou pegar aqui essas duas cenouras que sobraram. Então assim, é um jogo bem legal, bem divertido. Não é... Ele não é super aleatório, ele é um jogo pra você passar o seu tempo, tá ligado? Ele é um dos jogos mais legais que eu já joguei. Não tenho o que dizer. É um dos jogos mais legais. Eu tô louco pra jogar Slime Rancher 2. Né? Eu não tenho, felizmente, ele. Então quem quiser me dar de presente, só É a primeira vez que o jogo bugou. Slime Ranger, tá tudo bem? Não. Bem, perdi, né? Perdi. Perdi aquele... Aquele negócio todo. O jogo só queria me matar mesmo e... Queria arranjar uma desculpa aí pra me matar, mas tá bom. E a gente tem muita coisa aqui pra melhorar. O jogo, pô, gostosinho, vocês estão vendo aqui, né? Vamos cuidar aqui do meu objetivo agora é construir outro rancho para pegar os slime que falta. Eu vou tentar mostrar ao máximo aqui né, para vocês como eles são, como cuidar deles aqui, né, tal. Nada melhor do que jogar lá de longe. Mas vamos lá, agora eu vou, vou pegar mais aqui alguns. Tudo isso eu vou conversar com vocês. Opa, plotzinha é bom, plotzinha é bom, eu gosto. I like plots, I like plots, maluco. Pera aí, amiguinhos. Podem, continuar, podem comer à vontade aí. Meu objetivo não tá com vocês agora. Vamos lá, isso. Vamos. Quero pegar aqui um plot. Não tô explorando muito ainda. Porque ainda não é minha intenção. Dar aquela explorada marota. Porque, enfim, nem cheguei tão longe ainda. E vamos lá. Pronto. Cheguei na hora certa. Espero que eu não morra por nada. De novo. Cara, isso foi muito aleatório, é sobre. Cara, o game design desse jogo aqui é, é simplesmente perfeito. Isso aqui tá praticamente sendo uma análise do jogo, né? É porque eu já zerei, gente. Eu já zerei o jogo. O jogo é maravilhoso. Sim, eu zerei a história, né? Eu não descobri todos os lugares, inclusive. Infelizmente. Tenho disponível. Não quero aprimoramento ainda. Vou jogar aqui os potes que faltam ali. Perfeito, 350. Dá pra gente fazer um novo curral. O que, que eu vou fazer agora? Vamos pegar outro slime, né, mano? Perfeito! Vamos lá. Enfim, esse jogo aqui é maravilhoso. E agora eu vou conversar um pouquinho aqui sobre o canal. A gente vai ter muita coisa ainda pra explorar. Vocês estão vendo aqui que tem.. O jogo tem bastante exploração. Vai ter lugares incríveis novos que a gente vai olhar e tudo mais. Agora eu vou pegar você. Vem em mim todinho, carinha. Lembra que eu tinha medo de vir aqui à noite, mano. <risos> isso da jogatina Era incrível, mano Eu não vou desbloquear nada O meu objetivo vai ser só pegar os slime mesmo E é isso Tem até um negocinho ali pra desbloquear Tudo mais Opa 4 Pronto Não tem mais nenhum Tá, vamos lá pra dentro então Vamos pra cá Aqui é um lugar que inicialmente ele começa meio caótico Eu lembro Aqui a gente tem o slime gatinho. Eu não vou pegar o gatinho, mas... Cadê o gatinho? Pô, tinha o um gatinho. Aqui, ó. Slime gatinho, mano. É o slime gatinho, meu. É muito fofo. Podia ter o slime doguinho. Eu não sei se tem no dois. Não, mentira. Eu já vi. Não tem no dois. Mas o que, que eu vou fazer com aquele corral? Eu vou colocar esse slime rochoso lá. Porque aí vai ser mais um. Mais coisa que, que eu posso pegar, né? Aí. Aí eu perdi, né? Eu fui em Bocó. Tá tudo bem. Mas tudo bem, eles tem quatro. Vamos lá pegar os blocos aqui que tiver no caminho e tal. Tá? E uma coisa que vocês vão perceber é Esse slime aqui, assim como todo slime, eles têm. Cada um deles tem a sua própria tipo de alimentação. Aqui, ó. Ele só comem legume. Tá? Então, ou seja, se eu der uma fruta para ele, ele não vai comer. Então, eu vou ter que saber gerenciar isso muito bem. O que, é que eu vou fazer? Isso. Agora, o que, é que a gente vai fazer aqui? Agora, a gente vai começar nossas experiências. Eu acho que é 300, né? Aí, eles comem galinha, tá? Olha lá. Comem. Não vai comer, não? Ah, tá. Eu não está acessando o lugar certo. Eles comem galinhas também, os rosinhas. Os rosinhas comem de tudo, tá? Eles são tipo o slime mais básico possível e o mais comum também. Ainda bem. Então temos 257. Agora eu tenho que pegar frutas e legumes. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou tentar agora nessa noite. Pois é que eu tenho, eu tenho dinheiro pra construir mais um. Eu quero pegar o luminoso. Quero pegar o luminosinho e colocar ele aqui também. Tenho... Perfeito, Por quê? porque eu quero pegar? né Quando eu passar aqui a noite, eu quero pegar o luminoso. E cara, vai ser maravilhoso a gente conseguir pegar aqui o, o luminoso. Pois já pegar os três primeiros seis exames mais básicos que existem. A gente já vai ter eles aqui. Dessa vez eu vou focar também na gente explorar um pouco mais aqui. Agora ter que conseguir 300. Mano, é que aqui nesse início é muito chato conseguir pegar o, os primeiros é, seis pontos, né? Para conseguir as primeiras coisas, é, é, é complicado. Eu ganhei um ornamento Que são os colecionáveis aqui do jogo Mas eu quero mesmo É pegar o luminoso Então o que eu vou fazer agora Eu vou pegar frutas E legumes Eu vou pegar as frutas Para dar para os rosinha E eu vou pegar os legumes Para os lá. E aí no dia seguinte aqui, Eu vou ter comida para geral Né Agora eu preciso pegar... Tem... Acho que não tem, né? Então não temos legume por aqui, mas... Cadê as verduras? Eu vou colocar meu primeiro ornamento ali no... Aqui no cantinho. Vou colocar ele aqui no cantinho da casa, meu. Se vocês tiverem uma ideia de onde eu posso colocar meu ornamento, vocês me falam. Mas eu vou dar uma cenoura aqui para ele já. Coma, por favor. Que você me dá dinheiros. Eu quero que chegue a noite para eu pegar o luminoso. Aqui ó, eu tenho áreas desbloqueáveis. Eu não vou ficar mostrando muito HUD, muito menu, porque senão vai ficar muita informação num vídeo só. Mas. Saiba tá, que é isso. Mas agora, só para vocês verem aqui ó, a gente tem a caixa Música, Rede, Aérea, Escudo Solar, coletor de Plots. Autoalimentador, é um, é o que eu mais vou querer comprar aqui é um o alimentador E o coletor de plot são as coisas mais importantes daqui A rede aérea é para aqueles que voam, né, então tudo bem, eu não vou me fazer muita questão agora de pegar eles Com exceção ali do último, mas eu vou tentar pegar em todos também O escudo solar é só pra, pra aqueles slimes que só podem sobreviver é, durante a noite E aí é melhor e a card música é pra tranquilizar eles, então não, não, não faz muita diferença assim, né? Pelo menos no meu uso, não me fez tanta diferença assim o, os demais recursos que tem lá. A gente não pode montar necessariamente só curral né? A gente pode montar outras coisas. Eu vou tentar mais mostrar aqui todos os tipos do que de fato colecionar, porque no outro save eu tava realmente tentando descobrir o, os tipos de slimes novos. Então, como aqui eu já sei, eu só vou mais falar isso pra vocês aqui. Mas aqui eu vou focar mesmo em fazer os experimentos e algumas misturas. Então, deixa aí suas opiniões aí, que eu, às vezes eu vou tentar fazer algumas misturas, é da hora. Vou deixar uns plots aí, por enquanto, de lado. Que carinha que mora logo ali. Vamos lá. Aqui, ó, o gatinho. não vou pegar o gatinho agora, mas eu vou pegar o plot dele. O plot de tigrado. Ele come galinha. Tá? Ele come carne. Ele é carnívoro. Aqui a gente tem um caminhozão mega da hora Que eu não vou muito pra lá agora porque não tem nada Que a gente precise Aqui tem o um rolezinho Que a gente vai ver depois Que é a cápsula do tesouro Mega legal Pra vocês verem que eu ainda lembro pra caramba Do jogo mano Já, já estamos ficando à noite Perfeito então Perfeito. Vamos lá, agora vamos lá Porque o objetivo agora é conseguir o, o luminoso Deus luminoso meu Aqui vai ter perigo, ó Tem perigo aqui Nesse início é meio ruim mesmo Visitar esse local aqui Aí, aí É só isso, isso que eu queria Luminoso Um Já peguei tudo Cadê os luminosos? Fosforescente, na verdade, né? Agora vendo a tradução dele Esse jogo é muito gostoso pra explorar, tá? Quem quiser explorar por conta própria Joga por conta própria, tá? Que, que vale a pena, tá? Vale muito a pena. Vamos voltar pra casa. Depois eu volto pra cá. A gente tenta pegar mais. Os aqui. Porque. Pô. Esse jogo aqui é... é bom demais. É facilmente um dos melhores jogos que eu já joguei. Eu gosto mais dele do que Star Valley. Será que tem aqui? Ah. Tem mais um ali. Trish. Ah, bom, vamos pra casa Tá Com o meu fosforescente E o meu tigrado Eu vou ver também como, como posso fazer Pra deixar uma série dessa mais Interativa e divertida, mas por enquanto Eu vou pedir pra que vocês comentem aqui coisas Pra eu comentar durante essa série Aqui do é, Slime Ranger, vamos colocar então os três ali Eles gostam me engano, De fruta Fruta Pronto, 2, 3, 9 Agora a gente vai precisar dos 300. Porque vocês viram que eles escapam, né? Aí, ó. Os malditos escapam, velho. Eles é que voam. Tá, calma. Pronto, o café da manhã tá na mesa, meu povo. Vamos ver se eu consigo. Eu vou colocar a barreira lá no outro primeiro. Opa, será que a gente vai conseguir os 300? Eu não consegui comer o suficiente, gente. Foi mal. Calma lá. Calma que agora a família tá ficando grande. A família... Essa família é muito unida. Essa família é muito unida. Vocês se acalmem. Estamos chegando em 350. Logo, logo... Vocês vão parar de escapar. Vocês vão ver. Tem mais coisa, então, para a gente explorar. O jogo esforça a gente explorar dessa forma, né? Eu acho legal. Vamos lá. dois pegar um suportezinho Podia pegar o gatinho? Podia, mas eu não vou pegar o gatinho porque eu preciso... Que meus bichando ali não escape, tá ligado? Então, eu preciso mesmo achar comida, mano. Preciso achar comida pra eles, que eu ainda não tenho coisa. Pulso de onda, aí, já tá liberando porra de coisa. Já vi tudo. Pô, nem aqui. Aí é zoado, hein? <risos> Meu Deus, o bichinho. Tadinho, ele morreu. Tem uns gordos. Segunda é o seguinte, a gente tem que dar muita comida pra eles eles vão dar alguma coisa pra gente, tá? Aí agora, como que eles vão fazer isso, aí é spoiler, né? Pra vocês terem vontade de saber. Porque tem muita coisa aqui pra explorar, não sei se vocês estão percebendo. Opa, tem frutas aqui, verdade, eu tenho fruta aqui, velho. Tá, esse ornamento... Comente aí onde você quer que esse ornamento fique aí no próximo episódio, que... É aí o próximo episódio... Assim que alguém comentar alguma coisa, a gente vai colocar esse ornamento lá. Vamos lá. Vocês percebem, aqui tem... Um portão. Tá? Aí, aqui, aí eu necessito uma chave slime para abrir. Como será que a gente pega essa chave slime? Bem, eu sei como, mas eu quero que vocês descubram nos próximos episódios, então eu não vou falar. É. Vamos lá, vamos voltar lá, vamos ver se eu consigo completar a minha barreira ali que eu quero completar. Eu acho que dá, eu acho que vai dar os 350 que a gente precisa. Ele se matou. Mas vamos lá. Vamos entregar esse aqui. Vou colocar mais um irmãozinho ali pra eles. E a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Porque ele já tá com um tempo até que o suficiente. Opa! Tem o que eu queria. É você. Obrigado. Agora o morango eu já tenho aqui pra, pra poder lá pro, dar pros luminosos ali. Primeiro eu vou colocar os plot rosa ali. Vamos colocar a barreirinha. Vamos lá, pera aí. Perfeito. Oh, tem 400, acho que vai dar pra eu construir Mais um currazinho a gente coloca ali o gatinho Pera aí, ali ó, outra mistura ali, Gostei, vamos ver se eu consigo já Construir mais um Que seja, né? Mas pelo menos eu tenho Espaço pra colocar os dois oh, tá, Agora eu vou ter espaço pro que eu queria Que é basicamente Eu poder adicionar também o Ah, é 250 Aqui ó, tem outras coisas tá, já... Ah, precisa de 250 Triste, pera aí Agora eu tenho que conseguir mais 100, mano. 100 maluco, hein? Ó, 3 horas da tarde. Tudo bem, o gigante até já escapou, né? Triste. Então, peraí, faz o seguinte. Vem aqui você, vem aqui você. Vou colocar os dois aqui. É isso. Pronto, que aí vocês não escapam. Aí pronto, agora aqueles pequenos a gente tem controle. Sobre eles, agora eu quero pegar o um gatinho. E eu quero pegar mais azuis. Agora que eu consegui ter um ali, pelo menos, de, de dois coisas. <risos> ah, você achou que eu ia deixar você pegar Nananananana na, na, na, na, na. Mais um que se matou ali Slimes nesse episódio Estão aguentando mais a vida mano. Já, já escutaram música emo hoje Ó. Pô, agora vai ah, Não é possível, mano Agora eu vou ter comida pra ele, não é possível eu Quero usar azul, mano Agora acho que não vai ter azul não, mano Vamos lá, vamos lá Eu, eu falei que eu ia encerrar o vídeo pouco antes, né Maravilhoso! Vocês verem como eu, eu já amo esse jogo, né? Ô grandalhão, toma Pronto, que aí vocês vão ter comida por bastante tempo. Ah, pronto. Mais um colega aí pra vocês. Pronto, já toma aí. Perfeito, 430. Pronto, agora Agora eu posso voltar e pegar um luminoso ali Pra gente encerrar Perfeito, agora sim Gosta sim? Gosta sim ver. acho que agora dá pra pegar os dois ali Ah, eu posso correr, é verdade ó. Posso segurar aqui e posso correr agora, Vamos lá Vamos correr ali rapidão Pegar uns slime luminoso ali Pegar dois é, azulzinho também Perfeito ah, uh! Gatinho! Eu quero pra você ver mim, vai. Ô, amigo! O bichinho só foi pra... <risos> vai lá pro <risos> alto. Quinta caninha virou... Rochou. Gatinho. Gatinho, amigo amigo, gatinho. Eu esqueci agora qual é a dieta do... Do slime tigrado, mano. No próximo episódio a gente fala mais sobre o Slime Ranger 2, viu? Inclusive. Vamos lá. Vamos lá. Aqui no jogo é 22, dia 4. Próximo episódio a gente começa a parte de história, tá? Porque tem a parte de história toda do jogo também. Pronto, agora passa isso. Vamos lá. Tá, eu tenho coisa aqui pra gente conseguir mais. Me dá uns aí. Eu preciso de dinheiros. <risos> de dinheiros, amigos. Ah, eu já sei qual é o outro, é carne. É galinha, essas coisas. Bem tranquilo também. Ah, então eu tenho que pegar umas galinhas ali também, de vez em quando. 170. Então estamos tá melhorando. Epa, carregando preços do mercado. Ok. Tá quanto? 7. Tá embaixo, né? 180. Que eu sei que também tenho toda a economia que eu posso guardar. Enfim. Não vou fazer isso agora. Definitivamente. Então eu vou passar pro dia seguinte. Eu quero ver só se eu consigo. Pô, eu só queria ver se eu construí isso aqui, mano, pra encerrar o vídeo. Pera aí, vamos lá. Vamos lá, por favor. Perfeito, obrigado. Levei dando um espaço bem. É isso, Corral. Uh -huh. Mas já que, né? Pronto, aí a dieta deles é carne tá então aqui, fruta, legume, carne, aqui na verdade é tudo, mas eu vou dar fruta. Perfeito, os gatinhos estão aí. E é isso, gente. Esse aqui foi o nosso primeiro episódio aqui de Slime Ranger na nova saga, a saga do YouTube dessa vez. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu mesmo adoro muito esse jogo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha e compartilhe para todos os seus amigos que gostam de jogos independentes e criatividade também. Esse foi o conteúdo de jogos indie. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo sobre alguma coisa. É isso. Não esqueça de ser feliz sempre. E até a próxima. E... Tchau, tchau.